Graça e paz. Estamos no décimo dia da campanha. Somos todos convidados a cultuar ao nosso Deus de uma forma única e transcendente. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5, lemos. Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deus requer toda a nossa adoração e amor. E espera que o amemos nas três dimensões da vida, com o coração, que representa o nosso espírito, com o nosso emocional, representado pela nossa psique ou alma, e com o nosso corpo físico, através da força. Na adoração verdadeira todo o nosso ser está envolvido e comprometido, menos que isso não é aceitável. Nossa vida deve ter um estilo contínuo de culto ao Senhor. Onde quer que estejamos, em qualquer situação, prestamos culto ao Senhor. O que vivemos aqui na Terra é uma prévia de como viveremos na eternidade. Por isso, devemos aprender a cultuar ao nosso Deus da forma correta. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Senhor, é preciso reconhecer que o nosso coração é egoísta. Às vezes temos até dificuldades de receber e desfrutar o seu amor. Por isso falhamos em te adorar como o Senhor merece. Te louvamos pelo teu Santo Espírito que nos capacita a viver a vida cristã na dimensão correta. Ainda assim, reconhecemos o quanto precisamos aprender e melhorar. Espírito Santo, continua sua obra maravilhosa em nós... Até que Cristo seja plenamente formado Aguça nossa mente e vontade para oferecer o nosso melhor no teu altar de adoração Ensina-nos a louvar e adorar com cânticos espirituais Da mesma forma que o Senhor é adorado pelos anjos do céu Em nome de Jesus, amém